Segundo o Livro de Enoque Deus instruir seus fiéis de como eles devem louvar seu nome. Capítulo 52 1. Bendito é o homem que abre seus lábios para louvar o Deus dos exércitos e louva o Senhor com seu coração. 2. Maldito o homem que abrir seus lábios para trazer desonra e calúnia a seu próximo, porque ele traz Deus a desonra. 3. Bendito aquele que abre seus lábios, bem-dizendo e louvando a Deus. 4. Maldito é aquele diante do Senhor todos os dias de sua vida, que abre os lábios para amaldiçoar e abusar. 5. Bendito aquele que bendiz todas as obras do Senhor. 6. Maldito aquele que trouxer desonra a criação do Senhor. 7. Bendito aquele que olhar para baixo e levantar os que caíram. 8. Maldito aquele que espera ansioso pela destruição daquilo que não é seu. 9. Bendito aquele que mantém os princípios de seus pais, construídos com firmeza desde o começo. 10. Maldito aquele que perverte as leis de seus antepassados. 11. Bendito aquele que implanta paz e amor. 12. Maldito aquele que perturba aqueles que amam a seu próximo. 13. Bendito aquele que fala com humildade e coração a todos. Outros Conselhos Capítulo 53 1. E agora, meus filhos, não digais, nosso Pai está diante de Deus, orando pelos nossos pecados, pois não há quem possa ajudar aquele que pecou. 2. Vistes como escrevi todas as obras de cada homem, antes de sua criação, tudo o que é feito no meio dos homens, em todos os tempos, e ninguém pode relatar meus manuscritos, porque o Senhor vê toda a imaginação dos homens, como eles são vaidosos, como mentem em seus corações. 3. E agora, meus filhos, guardai bem todas as palavras de vosso Pai, que vos fala para que não vos arrependais, dizendo: Porque nosso Pai não nos disse. Enoque instruí seus filhos para que passem seus livros a outros. CAPÍTULO 54 1. Naquele tempo, não entendendo isto, deixai que esses livros que vos deixei sejam a herança de vossa paz. 2. Dai-os a todos aqueles que os quiserem, e ensinai-os a eles, para que vejam as grandes e maravilhosas obras do Senhor. Penoque anuncia aos filhos, entre lágrimas sua partida para com os anjos. CAPÍTULO 55 1. Meus filhos, olhai, o dia do meu prazo chegou. 2. Pois os anjos estão diante de mim e apressam-me para que me aparte de vós, estão diante de mim aqui na terra, esperando pelo cumprimento do que lhes foi dito. 3. Assim, amanhã irei para o céu, a suprema Jerusalém, para a minha eterna herança. 4. Por isso, peço que só deis prazer diante da face do Senhor. Matusalém pede a benção de seu pai, e que ele possa fazer comida para que Enoque coma. CAPÍTULO 56 1. Respondendo a seu pai Enoque, diz Matusalém, que é agradável a teus olhos, pai, que possa eu fazer-te, para que a que abençoes nossa casa e teus filhos, e para que tua família seja glorificada por teu intermédio, para que depois disso possas apartar-te de nós, como disse o Senhor. 2. Penoque respondeu a seu filho Matusalém e disse, ouve, filho, desde o dia em que o Senhor ungiu-me com o bálsamo de sua glória, para mim não há mais comida, e minha alma não se lembra mais das alegrias terrenas, nem tampouco desejo nada que seja terreno. Penoque pede a seu filho Matusalém que reúna todos os seus irmãos. Capítulo 57 1 um. Meu filho Matusalém, reúne todos os teus irmãos e todos os de tua casa e os anciãos, que devo falar-lhes e partir, como foi planejado para mim. 2. E Matusalém apressou-se a reunir seus irmãos Regim, Rimã, Oxã, Xermio, Gaidade e os anciãos para que fossem ter com Enoque. O ensinamento de Enoque a seus filhos. Capítulo 58 1. E ele abençoou-os, dizendo ouvi-me hoje, meus filhos. 2. Naqueles dias, quando o Senhor desceu a terra por causa de Adão, e visitou todas as suas criaturas, as quais ele mesmo criou, antes de Adão, o Senhor chamou todos os animais da terra, todos os répteis, e todos os pássaros que voam no ar, e trouxe-os diante da face do nosso pai Adão. 3. E Adão deu nome a todas as coisas vivas da terra. 4 e o Senhor fê-lo governante de tudo, e submeteu todas as coisas a ele, e os fez embotados e estúpidos, para que fossem comandados pelo homem, sujeitos e obedientes a ele. 5. Assim também o Senhor criou cada homem Senhor de todas as suas possessões. 6. O Senhor não julgará uma única alma de animal por causa do homem, mas condena as almas dos homens por causa de seus animais neste mundo, pois o homem tem um lugar especial. 7. E como cada alma do homem é contada em números, da mesma forma os animais não perecerão, nem todas as almas dos animais que o Senhor criou, até o grande julgamento, e eles irão acusar o homem, se ele não cuidar bem deles. Tem nó instruir seus filhos para não tocarem em carne imunda. CAPÍTULO 59 1. Um. Quem se suja com a alma de bestas, suja sua própria alma. 2. Para o homem se traz animais limpos para fazer sacrifício para pecado, para que ele possa ter a cura de sua alma. 3. E se eles trazem para sacrifício animais limpos, e pássaros, o homem tem cura, ele cura sua alma. 4. Todos são determinados para comida, desde de que ligue-os pelos quatro pés, para que possa fazer bem a cura e para curar sua alma. 5. Mas quem mata a besta sem feridas, mata sua própria alma e suja a própria carne. 6. E aquele que faz qualquer dano a uma besta, mesmo que tudo em segredo, é prática má, e ele suja a sua própria alma. Aquele que faz dano à alma de outro homem faz dano à sua própria alma. Capítulo 60: 1. Aquele que trabalha a matança da alma de um homem, mata a sua própria alma, e mata o seu próprio corpo, e não há nenhuma cura para ele durante todo o tempo. 2. Aquele que põe um homem em qualquer armadilha, aderirá nisto ele, e não há nenhuma cura para ele durante todo o tempo. 3. Aquele que põe um homem em qualquer prisão, a retribuição dele não estará querendo ao grande julgamento durante todo o tempo. Penoque ensina seus filhos para se manterem longe da injustiça. CAPÍTULO 61 1. E agora, meus filhos, mantenha seus corações longe de toda a injustiça que Deus odeia. 2. Da mesma maneira que um homem pede algo à sua própria alma de Deus, assim o deixou fazer a toda a alma viva, porque eu sei todas as coisas, como no grande tempo há de vir muita herança preparada para homens, bom para o bem, e ruim para o mal, estas sem números. 3. Abençoados são esses que entram em casas boas, pois nas casas ruins não há nenhuma paz nem à volta deles. 4. Ouvi, meus filhos, pequeno e grande. 5. Quando o homem puser um pensamento bom em seu coração, traz frutos de seu trabalho diante da face de Deus. E se as suas mãos não os fizeram, então Deus virará sua face, então aquele homem não poderá achar os frutos de suas mãos. 6. E se suas mãos fizerem o trabalho, mas seu coração murmura incessantemente, ele não terá toda vantagem. 7. Mas se fizer o trabalho com alegria de coração, Deus abençoará o trabalho de suas mãos. O perdão daqueles que retomam as palavras antes do tempo. CAPÍTULO 62 1. Bem-aventurado o homem que em sua paciência traz seus dons com fé diante da face do Senhor, porque ele vai encontrar o perdão dos pecados. 2. Mas se ele retomar suas palavras antes do tempo, não há arrependimento para ele. E se passar o tempo e ele não de sua própria vontade o que é prometido, não há arrependimento após a morte. 3. Porque toda a obra que o homem faz antes do tempo, é tudo mentira diante dos homens, e pelo pecado, perante Deus. Não menosprezar o pobre, mas compartilhar igualmente com eles, para que não seja murmurado contra Deus. Capítulo 63 1. Quando o homem veste o despido e enche o faminto, ele vai encontrar recompensa de Deus. 2. Mas, se há em seu coração a murmuração, ele comete um duplo mal, ruína de si mesmo e do que ele dá, e para ele, não haverá encontro de recompensa por conta disso. 3. E se o seu coração é preenchido com sua comida e sua própria carne, vestido com a sua própria roupa, comete desprezo, e perderá toda a sua resistência da pobreza, e não vai encontrar recompensa de suas boas ações. 4. Todo homem orgulhoso e grandiloquente é odiosa para o Senhor, e toda a linguagem mentirosa, e vestidos de inverdade, ele vai ser cortado com a lâmina da espada da morte, e lançada ao fogo, e arde durante todo o tempo. O Senhor chama Enoque, e o povo resolve beijá-lo em um lugar chamado Achuzan. CAPÍTULO 64 1. Quando Enoque falou essas palavras para seus filhos, todas as pessoas que moravam longe e perto dali ouviram falar que o Senhor estava chamando Enoque, e decidiram ir e dar-lhe um beijo, e dois mil homens se reuniram e foram a Achuzan, onde estavam Enoque e seus filhos. 2. E os anciãos e toda a Assembleia foram até lá e reverenciaram e beijaram o Enoque dizendo, 3. Nosso Pai Enoque, que possas tu ser abençoado pelo Senhor, aquele que governa eternamente, e agora abençoe teus filhos e todo o povo, para que possamos ser glorificados hoje diante de tua face. 4. Pois tu serás glorificado diante da face do Senhor para todo o sempre, desde que o Senhor te escolheu entre todos os homens na terra, e designou-te para que escrevesse sobre toda a sua criação, visível e invisível, e designou-te como Redentor de todos os pecados do mundo, e aquele que ajuda-os de sua casa. As Instruções de Enoque a seus Filhos Capítulo 65 1. E Enoque respondeu a todos dizendo, Ouvi, meus filhos, antes de todas as criaturas terem sido criadas, o Senhor criou o visível e o invisível. 2. E ele criou o homem a sua imagem e semelhança, e pôs nele olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para refletir, e intelecto para deliberar. 3. E o Senhor viu as obras do homem, e criou todas as suas criaturas, e dividiu o tempo, e do tempo ele fixou os anos, e dos anos os meses, e dos meses. 4. Ele fixou os dias, e dos dias os sete. 5. E deles, designou as horas, mediu-as com exatidão, para que o homem possa refletir sobre o tempo e contar os anos, meses e horas, suas alternâncias, início e fim, e para que ele possa contar sua própria vida, desde o início até a morte, e refletir sobre seu pecado e ver se sua obra foi boa ou má porque nenhuma obra ficará oculta diante do Senhor, e todos os homens deverão conhecer suas obras e jamais transgredir seus mandamentos, e manter meus manuscritos de geração para geração. 6. Quando as criações visíveis e invisíveis, tais como o Senhor as criou, acabarem cada homem for para o grande julgamento, e os tempos perecerem e os anos, por isso mesmo, não mais existirem, e nem mais os meses, os dias, as horas, pois que ficarão todos juntos e não poderão ser contados. 7 haverá um regozijo, e todos os justos que escaparem do grande julgamento do Senhor serão unidos em um grande regozijo, pois para os justos o grande regozijo começará, e viverão eternamente, e entre eles não haverá trabalho braçal, doença, humilhação, ansiedade, necessidade, violência, noite, trevas, mas sim a grande luz. 8. E eles terão uma grande e indestrutível muralha, e um brilhante e incorruptível paraíso, pois que todas as coisas corruptíveis passarão e haverá vida eterna. CAPÍTULO 66 1. E agora, meus filhos, mantenha suas almas longe de toda a injustiça que Deus odeia. 2. Caminha diante da sua face com temor e tremor e sirva-o sozinho. 3. Curva-se ao verdadeiro Deus, não para ídolos mudos, mas curva-se a sua semelhança, e traze apenas ofertas perante a face do Senhor. O Senhor detesta o que é injusto. 4. O Senhor vê todas as coisas. Quando o homem toma o um pensamento em seu coração, então ele aconselha os intelectos, e cada pensamento está sempre diante do Senhor, que fez firme a terra e colocou todas as criaturas sobre ele. 5. Se você olhar para o céu, o Senhor está lá. Se você tomar o pensamento da terra sob o mar e tudo, o Senhor está lá. 6. Para Deus que criou todas as coisas. Não se curva para coisas feitas por homem, enquanto deixando Deus de toda a criação. Nenhum trabalho pode permanecer escondido diante da face do Senhor. 7. Anda aí, meus filhos, na longanimidade, na humildade, honestidade, na provocação, no sofrimento, na fé e na verdade, nas promessas, na doença, no abuso, em feridas, em tentação, em nudez, na privação, amando um ao outro, até você sair a partir desta idade dos males, em que vocês se tornarão herdeiros do tempo infinito, vida eterna. 8. Bem-aventurados os justos que escaparão do grande julgamento, porque eles brilharão mais do que o certo sol, pois neste mundo a sétima parte é retirada de todo, luz, escuridão, alimento, prazer, tristeza, paraíso, tortura, fogo, gelo e outras coisas. Ele colocou tudo para baixo, por escrito, que você pode ler e compreender. O Senhor enviou trevas à terra, que cobriram o povo e Enoque, e ele foi levado às alturas, e a luz tornou ao céu outra vez. CAPÍTULO 67 1 quando Enoque falou ao povo, o Senhor enviou as trevas para a terra, e as trevas se estabeleceram, cobrindo aqueles homens que ali se encontravam falando com Enoque, e Enoque foi levado para o céu mais elevado, onde se encontra o Senhor, que o recebeu e o colocou diante de sua face, e as trevas deixaram a terra, e a luz voltou novamente. 2. Mas o povo viu e não entendeu como. Enoque foi levado para glorificar a Deus, e eles encontraram um pergaminho enrolado no qual estava escrito: O Deus invisível, e todos foram para casa. Capítulo 68. 1. Enoque havia nascido no sexto dia do mês de Sivan e viveu 365 anos. 2. Ele foi levado ao céu no primeiro dia do mês de Sivan e permaneceu ali 60 dias. 3. Ele anotou todos esses sinais de toda a criação, criada pelo Senhor, e escreveu 366 livros, entregou-os a seus filhos e permaneceu na terra 30 dias, sendo novamente levado para o céu no sexto dia do de Sivan, no dia e na hora exata em que nascera. 4. Durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro, e assim também o são sua concepção, nascimento e sua despedida desta vida. 5. Na mesma hora em que ele é concebido, ele nasce, naquela mesma hora também morre. 6. além e seus irmãos, todos filhos de Enoque, foram e ergueram um altar na praça chamada Shuzã, donde Enoque fora levado ao céu. 7. E todas as pessoas foram convocadas, levaram bois sacrificiais e os sacrificaram diante do Senhor. 8. Todas as pessoas, incluindo os anciãos, e toda a Assembleia vieram à festa, trazendo presentes aos filhos de Enoque. Nove deram uma grande festa, regozijando se e festejando durante três dias, louvando a Deus que lhes havia enviado um sinal através de Enoque que conseguira a graça perante a Deus. 10. Todas as pessoas se regozijaram, pois que este sinal poderia ser transmitido a seus filhos, de geração para geração.